Muito bem pessoal, olha aqui ó, aqui nós estamos aqui na rodoviária de São Simão, pelo que eu vejo uma rodoviária improvisada, né, porque aqui tudo indica que é uma antiga estação ferroviária, bem mais antiga do que aquela própria que nós filmamos lá atrás, que você vai ver o vídeo aí também, e essa aqui está muito melhor, está totalmente restaurada. Na parte, no meio da cidade, né? É uma área aqui que tem, inclusive, tem alguns casarões antigos, restaurados também. Olha só. Eu creio que seja a primeira estação ferroviária da cidade. Não tenho muita certeza não, mas deve ser. Olha o tamanho da grossura dessa árvore, gente. Isso aqui deve ter bem mais de 100 anos. Olha só isso. Eu fico admirado com a natureza, né? Como é que é lindo o que Deus faz, né? Olha só. Muito bonito mesmo, né? Ainda bem, quase praticamente no meio da, da cidade, olha aqui, ó. A cidade ainda está totalmente com esse sistema de asfalto. Tenho o nome certo, mas não me lembro agora. As casas ainda poucas foram mexidas, a maioria foram restauradas. E aí, tudo indica aqui que foi uma adaptação que né? fizeram para a rodoviária aqui da cidade. E tudo indica ser a primeira estação ferroviária da cidade. Vou pegar mais informações e depois vou colocar debaixo do vídeo aí. Para que o pessoal tenha mais certeza, né? Olha só como é que é o prédio. Até que está bem conservado, né? Olha aí. Antigas portas, está muito bem conservada. Hoje deve estar no comando da prefeitura municipal. Pelo jeito, eu só não estou entendendo bem o que, que é isso aqui, mas me parece que livros para leitura, quem fica aqui, alguma coisa assim. Olha só. Tá muito simples, né, mas sempre bem zeladinho, igual eu já falei lá atrás. Uma cidade sempre com aquele zelo todo especial. Mantendo a sua história, mantendo aí o a história que levou nós aí ao século 21, né? Muita gente não dá valor aí à história. Mas se não tivesse um passado, não não haveria um presente. Para todos os montes. Olha isso. A estrutura desse telhado antigo ainda. Essas portas vamos se ver mais por aí. O madeiramento desse jeito aqui, ó. Olha aí pessoal, agora você está vendo imagens aí da primeira estação, a primeira estação ferroviária da cidade de São Simão. Aquela que nós tivemos agora há pouco, é, foi a última, né? Foi a última da cidade, essa aqui é a primeira. Essa aqui já, tem, já sofreu aí uma restauração. Você pode ver que ela está muito mais conservada. Está sendo cuidado agora pela Prefeitura Municipal, olha só. E parece que tudo que a Prefeitura pega aqui na mão, né, ela parece que cuida direitinho. E a outra deve ser patrimônio particular ainda, por isso que está abandonada daquele jeito. Olha só as portas, estão todas, todas do, do jeitinho que foi construído, olha aí, Bonitinha. Parece que a vigilância sanitária aqui que está tomando conta dessa área. Ó. Tem uma plaquinha aqui. Não mexer em nada, né? Foi totalmente restaurado. Olha esse madeiramento, gente. Olha que beleza. Telhado, tudo bonitinho. Aqui passa uma avenida principal, olha os carros passando. Salzão está timino. Sabadão, nós trabalhamos aí para poder trazer essas imagens para você. Olha só os vidros. Isso aqui provavelmente deve ter muita, muita vigilância aí da parte dos das autoridades, né, para estar tá bonito desse jeito. Uma lixeirinha aqui. Do outro lado é onde os ônibus, né, Pega o pessoal. Olha aqui, alguns algumas placas da época da estação ainda. É claro que a gente não vai entender. ver se algum tipo de código, né, da época. Aqui também eu acho que era da estação original. Ali sim, né? Isso aqui tenho certeza. Olha aqui, trens para cima, para baixo. São Simão. Esse é espetacular, né? Ver um negócio tão bem restaurado assim. Enquanto a outra lá tá o um abandono total. Essa aqui tá perfeitinha. Prefeito municipal aí. Fazendo um bom trabalho, né? Pessoal vai até pensar aí que eu dou apoio ao prefeito aqui. Eu nem daqui eu sou, gente. Eu moro em Ribeirão Preto, sou de cidade de Pitangueiras. Pitangueiras que muito breve nós, nós vamos estar aí visitando também, procurando patrimônio histórico lá daquela cidade para colocar aí no, no canal aí do professor, né? Vamos andando mais um pouquinho aqui. Tudo em perfeito estado, lixeiras no seu estado, essas portas, dá gosto de ver isso, olha isso, vai saber quantos anos tem isso, terminal rodoviário, aqui a plaquinha já é nova, indicando que aqui para os ônibus né, que vem de fora, cachorrinho, né como não podia faltar nas rodoviárias, cachorro morando na rodoviária, aqui aquele sistema de segurança para as pessoas de idade descer esse morrinho aqui como sempre a prefeitura aí se preocupando aí com a segurança aí do pessoal né parabéns mais uma vez aí esse pessoal da prefeitura vê parabéns ao prefeito municipal e aos demais que eu não conheço nem tenho conhecimento do nome mas inclusive quando eu estava vindo para cá para essa cidade os guarda municipal até Fez a gentileza aí de. Eu conheci lá em Bento Quirim, Fez a gentileza até de dar uma carona pra gente aí. Eu agradeço demais a gentileza. É, pegaram aí o, o nome do nosso canal. Ele disse que vai recomendar aí para o pessoal colocar no site da prefeitura as imagens. Olha só. Sanitário, né? Tudo muito bem feito. Um prédio histórico maravilhoso. Vale a pena a gente mostrar para o Brasil. O nosso canal ainda é pequeno, mas está com meio milhão de acesso. Quase 13 mil inscritos. Eu tenho certeza que uma parte do Brasil vai ficar satisfeito de ver esse patrimônio, patrimônio histórico nesta maneira. né? Saber que tem gente que realmente... Ainda dá valor à história, ao passado aí que nós tivemos. Uma grande avenida, alguns casarões lá na parte de cima. Vamos ver se a gente entra ali dentro. Agora mais de um É algo de costume né, nessa região. Os cachorros moram na rodoviária. É engraçado isso. Aqui eu não sei como é que funciona. Mas tudo muito bem feito. Olha só. Não sei se eles vendo em passagem alguma coisa assim olha aí ó saída indicando o prédio está excelente estado olha a parte de cima muito bom e aqui a parte onde nós saímos aqui aquela hora né Atrás que é a rodoviária improvisada estão improvisando aí, até então um dia provavelmente vão montar a própria rodoviária dessa cidade. Muito bem gente, mais uma vez um abraço, ficamos por aqui, ainda temos aí algum material a ser filmado, mas vamos descansar um pouquinho por hoje, vamos lá, um abraço.